Ai, gente, chegou a hora! Vai começar mais um Chá Revelação. Mas o que eu vou revelar aqui é só a diferença que existe entre sexo gênero e orientação sexual. Ó, eu já te adianto que todos os corpos podem ser encaixados nessas três definições, tá? Só que não é só um assunto das pessoas mais. Eu vou começar pela ideia de sexo. É, quando você nasceu, né, nessa nossa sociedade aqui, nesse tempo, nesse espaço, assim que te tiraram da sua mãe, Olharam para você e falaram: Hum, tem pepeca, hum, tem piruzinho. E aí, se você tem pepeca, você vai para uma caixa chamada fêmea, mulher, se você tem piruzinho, você vai para outra caixa chamada macho, homem. né? A, a doideira é que pensar que isso é biológico faz com que a gente, de alguma forma, acredite: ah, então que a natureza dá macho e fêmea. Quando, na verdade, as ideias, macho e fêmea, elas são, de certa forma, uma abstração. E aí, a gente começa a prescrever. Olha, pode isso, não pode aquilo, vai sentar desse jeito, vai usar essa cor. Menino veste azul Aleluia. e menina veste rosa! E agora, a gente tá falando sobre gênero. A gente criou um sistema no qual a gente imagina que um sexo cromossômico, né, Dona Rita, será que né, um cromossomo é capaz de produzir? Não é. Por isso que existem pessoas intersexuais. São corpos que desafiam a ideia de que, um, o sistema é binário, e de que, dois, ele é biológico. É, então, vamos voltar. Então, sexo é essa história que olharam para sua formação genital e decidiram, a partir dela, o que você seria? Existe essa outra coisa que é o gênero. É o que essa decisão prescreveria na sua vida. Então olha só. Você nasceu com a pepequinha, falaram pra você, você é uma mulher. E aí você cresceu usando rosa, brincando de boneca e achando que você tem que fazer dieta, ficar preocupada com o tamanho do seu peito. Você é uma pessoa cisgênero. Só que você tá entendendo que eu tô te dando uns exemplos bizarro? Essa é a loucura do sistema sexo-gênero é que ele prescreve que se você nasceu com uma genitália, você vai ter um comportamento. E aí você é uma pessoa cis. Mas isso é mentira. O mundo está cheio de pessoas cis que não têm o comportamento esperado. né? A ideia da pessoa trans é a pessoa que fala não para o sistema. E esse sistema de identificação de uma genitália com um gênero. Então nasci com pepeca, mas me entendo como um homem. Quero ocupar a posição homem. Essa é uma pessoa trans. No caso, um homem trans. E, e aí, né, tanto faz se essa pessoa tá interessada em manter a pepeca dela, passar por uma cirurgia, faz... mas é, tomar hormônio. É, tanto faz. Tá, mas o que, que a gente faz com as travestis? E aí, gente, olha, travesti é uma identidade feminina, é sempre A. Então, é mais uma questão de auto-nomenclatura, de autodenominação, eu quero me tra ser tratado enquanto travesti, ou eu quero ser tratada enquanto mulher trans, do que uma diferença entre uma coisa ou outra. É uma a cena mais é... política. Mais política. Tem. Existe uma compreensão de que as travestis, elas não estão reivindicando no mundo uma posição de mulher cisgênero, mas elas estão apontando como a construção de gênero. Sou homem, sou mulher, é uma construção. E por isso a gente pode se construir da maneira que a gente quiser. Se não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. O que a gente vê quando olha para uma pessoa é sempre gênero, né? Então, ela tem bigode ou não tem? Ela usa terno ou saia? Ela tá de pérola no pescoço, de brinco na orelha? De Mas isso é social. A gente olha e fala, ah, gênero feminino, gênero masculino. Mas o que a pessoa tem como genital? A gente só vai saber se essa pessoa quiser ficar pelada com a gente, né? Caso contrário, a gente nunca sabe, né? Meus anjos e minhas anjas, pelo amor, né? Não existe você perguntar a pessoa, mas você é operada? Você não me faz isso. E aí, a gente chega nessa última coisa. passando pelo sexo, passando pelo gênero. E chegamos agora na orientação sexual. O que seria isso? É por quem você se atrai. E aí você é, essa, você é uma mulher, tanto faz se cis ou se trans, que gosta de homens. Tanto faz se cis ou se trans. Você é heterossexual, né? Força guerreira. Gostar de homem em 2022 está difícil, mas força guerreira né? a tua orientação. Agora, a gente tem é, homens que gostam de homens. A gente tem é, é, pessoas que gostam de pessoas. E aí, a gente vai ter várias nomenclaturas para designar sexualidade. Né? Agora a gente vai para a parte interativa. Ai, vem pro palco, menina! Não, tô brincando. Pensa você, qual é o seu gênero, né? Seu papel no mundo, como você se vê, como você se encaixa? Qual é o seu sexo? Quando te arrancaram da sua mãe e falaram que você era o quê? E qual é a sua orientação sexual? Viu como todo mundo encaixa numa dessas caixinhas? A coisa, menina, é como essas caixinhas são usadas politicamente para transformar a gente, que é diferente, numa minoria. Mas aí eu deixo vocês por aqui para pensar nisso, tá? Até a próxima. Um beijinho. Tchau.